ay, -ay. Beleza, mais um dia, mais um vídeo, vamos lá Pesquisar as notícias do CSGO Pra saber o que tá acontecendo no cenário A 2 deve chegar ao CSGO no primeiro trimestre de 2023 Eu tenho uma informação que confirma Que o CSGO na Source 2 é esperado Pra ser lançado no primeiro quarto de 2023 Galera, não é culpa minha Mas essas notícias sobre a Source 2 São virais Todo mundo acaba acessando, todo mundo acaba lendo Todo mundo acaba desconfiando da fonte É, fontes, minha cabeça, geralmente A gente não pode negar que alguns ensaios como são conhecidos, os informantes, eles já acertaram algumas previsões no passado, quando o quesito são atualizações. Porém, uma grande mudança assim no CSGO, que realmente vai transformar tudo, que é a Source 2. Nunca nem acertou nenhuma previsão. É igual o fim do mundo, né, mano? Os caras eles vão tentando, tentando, tentando, até que um dia, quem sabe, não acontece. Dessa vez a gente teve aqui uma notícia na Draft 5, uma fonte que traz todo um tipo de notícia aí sobre o competitivo do CSGO e às vezes umas notícias notícias sobre outros assuntos como no caso aqui atualização e esse Aquarius pode não ser ninguém para você talvez você nunca ouviu falar desse cara porém ele tá conectado com o Gabe Follower um outro Insider esse daqui já descobriu muita coisa a respeito do CSGO de atualizações e esses dois estavam envolvidos na polêmica lá onde eles basicamente estavam espionando desenvolvedores do CS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 Uma pessoa perguntou pra ele se a Cersei 2 seria lançada em beta E o Aquarius respondeu que sim Ele acha que provavelmente teria um beta, né? Uma versão de testes Onde você só poderia jogar com bots e tal para muitos players poderem testar E assim eles conseguirem rapidamente corrigir alguns bugs Possivelmente também esse beta, na minha opinião Podia ser logo um multiplayer, né? Galera, eu sei que essas informações parecem apenas uma conspiração Mas a gente tem que trazer alguns fatos à tona do passado O Gabe Follower já vazou algumas informações relevantes Onde algumas linhas de comando no Dota Dota 2 teriam aparecido e sugeriam stickers do CSGO em armas, porém sendo testadas na Cersei 2 do Dota 2. Ele também descobriu recentemente que no banner do Twitter do CSGO tinha uma mensagem escondida que ajustando ali algumas configurações da tela de brilho, contraste, gama, era possível ler uma mensagem que dizia é apenas um banner, nada mais, eu prometo, porém ao mesmo tempo isso daí também podia ser uma mensagem em códigos né, uma mensagem de códigos binários velho. Então assim, vai saber O que, que eles estão planejando né? Como eu falei, eles estavam espionando os devs né? Tanto que os devs do CSGO tiveram que Deletar algumas informações lá Referentes a uma App ID Número 710, que é basicamente O que eles vazaram ser aí A ID do CSGO na CS2 Não sei se você já trocou a sua config no CSGO Mas você tem que entrar numa pasta Que o número dela é 730 Porque basicamente todo jogo do CSGO Tem um ID, né, e o ID do CSGO É o 730, então possível realmente quando você for dar um launch ali no CSGO Surce 2, não vai ser o mesmo launcher, não vai ser o mesmo executável. Então vai ser, na verdade, como se fosse um outro jogo da Steam. No momento quando a gente tiver CSGO na Source 1 e CSGO na Source 2, ao mesmo tempo rodando, claro que na Surce 2, na beta, a gente vai ter o CSGO normal no ID 730 e na Surce 2 no ID 710. Porque vão ser duas pastas diferentes no seu computador. Então isso tudo sugere que a gente vai ter uma versão beta de testes mesmo. Mano. Até porque não dá para você da noite pro dia migrar um milhão de jogadores simultâneos que é o pico ali diário que a gente tem todo dia, de um launch pro outro, né, mano? Imagina um milhão de pessoas baixando ao mesmo tempo o CSGO. e acabar com o servidor da Steam, mano. Então, é claro que eles não querem isso, eles não querem da pro dia perder muitos players e terem muitos problemas. Então, quando for lançada a Source 2, vai ser devagarzinho. E, galera, eu não queria nem comentar, mas, tipo assim, o fato deles terem removido a Dust 2 lá, da pool competitiva de mapas, me faz pensar o quê? Cara, eles já estão ali planejando quais mapas vão entrar na Source 2. A Nubis que foi adicionada aí, com certeza é um deles. Assim como a Tusk que foi adicionado há um tempo atrás, lá, não sei se vocês lembram. E é um mapa que já estava sendo planejado para a Cersei 2. E é aqui que entra o Aquarius, porque ele que fez um vazamento enorme esse ano de 2022. Porque ele fez um tweet apoiado também pelo Gabe Follower, onde ele vazou seis mapas que teriam aí recebido uma nomenclatura com underline S2 no final, indicando que possivelmente eles estariam sendo desenvolvidos para a Cersei 2. Estamos falando aí dos mapas Inferno, Italy, Overpass, Short 2, possivelmente esses quatro aí para competir competitivo e tals, né? E o mapa chutes e o mapa lake, eu acho que são mais utilizados para corrida armada, o lake ali, né? é Para aqueles jogos de scout pulante. O que vocês acham sobre tudo isso? Usem os comentários, manda aí, mano, ideias, conspirações, teorias, o que vocês pensam? Eu não quero ser o único falando aqui a respeito da Cersei 2, mas eu acho que sim, é provável que vai ser lançado no primeiro quarto de 2021, então estamos falando aí de janeiro a março, primeiros três meses, então eu teria que ser antes do próximo mês de Paris e tudo faz sentido. Não esqueça de deixar o like aí no vídeo se você curtiu e ó, eu só vou fazer vídeo sobre a Source 2 no dia que sair. Acabou, mano. Aqui já é